Olá, eu me chamo Andressa e tenho 16 anos. E hoje eu lhe contar uma história de como eu sofri o racismo. Bom, tudo isso começou quando eu tinha 8 anos. Uma garota. Vou ter uma amiguinha. Se eu brincar com você? Claro que não, sua é ridícula. Você não tem brinquedos? Também porque você parece uma macaca. Então sai daqui, garbão falante. <risos> e foi aí que eu comecei a sofrer racismo. Mas, por minha sorte, acabei de encontrar um amigo que me protege. <risos> por que a minha vida precisa ser desse jeito? Ei, hey, garoto, o <risos> que aconteceu? Eu queria brincar com uma menina que tinha visto, mas ela me humilhou por causa da minha cor de pele. Não fica triste. Aliás, qual é o seu nome? Andressa e o seu. Johnny. É um prazer te conhecer, Johnny. Então, você quer ser meu amigo? Mas é claro que sim. <risos> Venha, vamos brincar. Johnny sempre me fazia feliz. Juntos fazíamos várias coisas para deixar a vida mais divertida. Mas essa amizade acabou porque nos separamos. E daí eu acabei ficando sozinha. Cuidado por onde anda, sua idiota. Olha se não é uma caca. Se lembra de mim? Ei, moça. O que foi? Desculpa por isso. Mas eu acho que já te vi em algum lugar. Lembra quando nós éramos pequenos? E que eu tinha ajudado você? Espera aí... Johnny... É você? Com certeza. Eu não acredito... <risos> Nossa, você ainda lembra daquilo lá? Eu nunca ia esquecer esse dia. Agora é melhor eu ir para sala de aula. Mas quando terminar, vamos sair juntos? Oi, Johnny. Oi, Andressa. Então, bora sair? Sim. Ok, vamos. Johnny, eu vou lá no banheiro. Eu já volto. Beleza, Andressa. Eu tô te esperando. se não é Macaca, de novo. Agora você vai ver o que é bom, chocolate. Johnny? E quem é você? Sou o Johnny, e sou o melhor amigo dela. E se você ficar sendo racista, de novo, você vai ver... Então, deixa ele em paz. O que está acontecendo aqui? Simples, diretor. A Maria está sendo racista. É mentira, diretor. Chega! Eu já ouvi tudo de você, Maria. Já para a diretoria. Você está bem? Sim. E obrigada por me ajudar. E, aliás, eu quero ser mais do que sua amiga. E aí, pessoal? Esse foi o mini filme. Espero que tenham gostado. E antes do vídeo acabar, eu tenho um recado. Nunca sejam racistas. Pois isso é crime e está afetando em muitas pessoas. Não importa se a pessoa tem a cor diferente da sua. O que importa é que devemos respeitar o próximo e esse foi o recado. Tchau!